Olá, Olá, família Oi, SWA! Tudo é bem bom. com vocês? Me chamo Sucena. Eu sou o Juninho. Nós vamos levar vocês hoje para fazer as compras de St. Patrick's, não é mesmo, Sucena? É, e tá bem legal. Vamos passar em algumas lojinhas ali que a gente vai mostrar para vocês. Então acompanha a gente vamos nesse vídeo super legal. Bora! O tema para o festival desse ano é Conexões. O objetivo é promover as tradições artísticas, culturais e costumes irlandeses. Espera-se que 80 milhões de pessoas comemorem a data ao redor do mundo. O St. Patrick's é comemorado no dia 17 de março e a parada acontecerá no centro de Dublin, saindo da Parnell Square, no norte da cidade, cruzando a O'Connell Street e tendo como ponto de chegada a Cuflwee Street, que fica ao lado sul de Dublin. O evento está programado para se iniciar ao meio-dia e ainda haverão mais comemorações espalhadas por toda a cidade ao longo de todo o final de semana. Interessante, tem várias coisas. Aqui, ó, são brincos. Uma série de brinquedos também, ó, vestidinhos. De irlandeses. Muito fofos. Eu mesmo adorei. Olha, querida, aqui, ó. Acho que esse eu fiquei bem mais naturalzinho. O que, que você acha? Esse, né? Um cabelinho um pouquinho mais hidratado, olha. Eu acho que talvez seja esse. Bem hidratadinho, olha. Não tem pontas duplas. Ai, uhum. Água de salsicha. Olha que legal aqui. O resto da loja da Carol's tem bijuterias. Tem, olha que legal, esses colares com tema selfies, muito bacana. Sim, estamos aqui. Já estamos comprando nossas coisinhas. Exato. Não vou mostrar muito porque a gente vai mostrar já já pra aqui vocês. Então segura aí que a gente já tá mostrando tudo. hein? Nós saímos da Carol's agora. Tá chovendo bastante. E agora nós vamos levar vocês na Eurogiant. Euro Super legal, né, Su? Muito legal! Tem várias coisinhas também, vocês vão gostar. Exato! Vamos lá com a gente. Agora nós estamos vindo aqui, ó, na Eurogiant da Parnell. Ela fica bem aqui. E logo em frente tem uma pênis É a maior loja da pênis que tem aqui no centro de Dublin. A Eurogiant tem bem menos coisas, as coisas são baratinhas. chatazinho de 2 euros, bandeirinha, uns capinhos, ó. Uns assentos de mesa. É muita coisa pra festa mesmo dentro de casa que tá aqui. Bem um pouquinho a coisa. <risos> Olha essa. É uma máscara que você põe em cima da cabeça todinha. E aí você consegue enxergar o céu do outro lado. Tem uns pratinhos. Já que não deu certo na Eurogiant, a gente vai levar vocês ali na pênis. A pênis é famosa por ter uma sessão exclusiva de roupas ali só para essas datas comemorativas. Vamos ver o que, que tem ali para gente. Nessa! Né, Bora lá! Galera. Bora lá. Vamos com a gente. Olha, para vocês verem que legal essa loja é bem grandona. Ela é a maior pênis que tem aqui no centro de Dublin. Uh, se vocês perceberem o uso de máscara, ele já foi é, revogado aqui. Ou seja, dentro de lojas, estabelecimentos fechados, não é preciso mais utilizar máscaras. Com o avanço da vacinação, com a baixa dos números né, que estão acontecendo aqui no país, o governo decidiu por... por Finalizar com a obrigatoriedade do uso de máscaras. Então, por isso que vocês veem que algumas pessoas estão usando máscara ainda, algumas não. É... Enfim, é justamente porque agora não é mais obrigatório. Olha que bonitinho botar as perninhas, isso. Gente, olha. Olha o tamanho. Que tudo Roupinha de bebê, gente. Dá vontade de ter uns neném. Só pra eu poder. Ter, a <risos> Olha isso, que lindas as roupinhas. Olha, aqui tem uns acessórios super legais, ó. Uns brincos a 3 euros. Olha só esse que bonitinho. Super pouquinho. Legal, né Su? Esse aqui de é tipo no cabelinho, assim. Olha! Tá é super. Tem esse body. Olha esse body que legal. E os bodies são nas cores. Nossa. Conta, uma calça verde. Hum. O laranja com verde. Vai combinar, vai combinar. E os bodys são nas cores da bandeira da Irlanda, gente. Na cor da bandeira da Irlanda. Olha ali, fiquei sabendo que a Sucena comprou essa calça, né, Su? Comprei essa calça pro Sampetrics, aí agora eu estou na dúvida: se eu coloco essa blusa laranja ou uma blusa branca, hum, né? Comenta. Comenta aqui embaixo, qual a das gente duas? Essa vai estar toda de Pedro, <risos> toda da cor da Irlanda. E aqui, ó, vocês têm algumas camisetinhas, ó: camisetinha 6 euros, mais acessórios, ó. Camiseta do Snoop, gente. Sobre a Irlanda. a cena já foi ali, ó. Umas... Já o boné que tem aqui da Irlanda, gente. O boné da Irlanda. Olha que legal. Várias opções pra você usar de. Olha okay. okay. <risos> aqui! I love Ireland. É só a gente pegar uma <risos> e quanto tá o valor dele? Tá só... Três euros. 3 Olha euros. Olha a minha unha com no negócio, né? gente. Muito legal. Olha esse aqui, ó. Look. Looky! Sorte! Desejando sorte aí pra todo mundo. Quanto? Seis euros. Só seis euros. Então aqui, ó, tem umas opções de camisetas. Pra poder utilizar por baixo. Porque vai estar um pouquinho frio, né? Vale a pena ter um, um moletom. Um moletomzinho. Um moletom 10 euros. Vale a pena ter um moletom. Olha isso. Ufa! Meu Deus, hein, gente? Mas andamos pra caramba, hein? Ô, uhum. pai, né? Foi maravilhoso. Foi super gente. legal. Tanta coisa legal. Uhum. a gente vai mostrar pra vocês agora! Primeiro. Primeiro, porque eu não vou sozinho, nessa né, cena. Então, eu comprei dois chapéuzinhos, ó, bonitinho de Irish. É pra mim, é? Não, não, tem um convidado aí que eu vou Nossa, trazer. Desculpa, <risos> eu vou e você? Só o meu. <risos> o meu é o mais legal. Giraça! Ah. De... Ah, um cabelinho, <risos> um cabelinho irish! Posso Muito colocar? legal. Não, não, não. não Espera um pouquinho, não veste agora. Porque você que tá assistindo agora, na terça-feira que vem, vocês vão ver a gente se arrumando pra ir… Vou acompanhar todo o passo a passo mesmo. Uhum. Se até mesmo a gente se vestindo. E pouco. também no festival. Então, vamos continuar. O que mais então, você tem aí? É… Tudo bem esse aqui não é pra juntar, gente, tá, isso Ah, peraí. Eu... Vai. Depois a gente pega. Esse aqui vai ser o meu. Hum. É e atrás você coloca o um cabelinho assim, ó Bonitinho razei. Tira isso aí da mesa, tá lá ah, Vou mostrar pra vocês, ó Eu comprei Suspensórios não, com não uma não gravatinha não, não E um razei. óculos Eu vou usar o suspensório, esse daqui, ó Meu convidado especial <risos> Olha que legal Olha razei. só Um gravatão Razei, não razei? Bacana Tá bom eu comprei também mais acessórios. Uns colares. Parece um colar havaiano, mas... Parece um colar havaiano. Tá no tema Irish. <risos> e esse daqui, ó. Esse bem pra é noite. Bom. Na hora que a gente tiver já lá, ó. Meio torto. Meio torto. <risos> ah. Hum.. Olhos. Bem legal. entendeu? Tinha tatuagem, tinha detalhe pra colocar na maquiagem, pra ficar aí. bem bonito Olha, pro pô, dia. isso aqui vai ser maravilhoso, gente. Hum, eu também comprei, ah. ó, tinta face painting, pra você poder pintar seu pintura, rosto. Coloquei todo o rosto. Na isso cor da bandeira fazer, da Irlanda. É tem esse aqui, ó. Enquanto isso, ó, pra pintar nosso cabelo. Ó, ó, tá focando? Tá focando? Focando. Ah, <risos> pra pintar o cabelo. ré Hair, ó. Hairspray é produto pra cabelo. gente pode passar na sua barba. Hum, boa ideia, boa ideia. E tem mais umas últimas coisas aqui, ó. Eu sou uma pessoa que usar óculos, então, ó… Vou precisar aí fazer uma adaptação do meu óculos. Prazo. E por último, uma última gravata aqui, ó. Pra chamar um pouquinho mais de atenção. Um pra chamar. É, legal, não é? Vocês <risos> ah, gente? Uhum. Compras. Eu gostei muito, foi um dia muito legal. E acho que esse St. Patrick está prometendo. Faz dois anos, como a gente comentou pra vocês, faz dois anos que não tem um evento aqui na Irlanda, então… Tá prometendo aí um evento incrível. E nem eu e nem o Ju participamos ainda do São Pérdios. Eu tô aqui há um ano e meio. E eu tô três. aqui há cinco meses, então... É, a gente tá aqui, ó, eufóricos, querendo... Sabe aquela euforia que a gente tem querendo o carnaval? A gente tá assim querendo o São Pétis. E eu a, a gente, gente sabe que vocês também estão super entusiasmados pra vir aqui, pra Irlanda. E por isso, na próxima terça-feira, vocês vão acompanhar a gente se arrumando pra ir... Preparando, embelezando... Todinho. Todinho de ver, de das cores... Exatamente. De ver, de Exatamente. E ainda participar do evento. Que vai acontecer aqui na região do centro de Dublin. Você está achando você que vai a gente ia deixar participar. vocês por fora disso? Você vai vir não, junto. Vocês vão participar com a gente. Por isso, se você gostou, comenta, compartilha e vem assistir na terça-feira que vem! Vem com a gente! gente vem! Tão bom?